Sonho, é, não existe produto mais caro do que o conhecimento, caro na, na qualidade da importância, com o, com o conhecimento você transforma tudo, então só para você ter uma noção, é, hoje a gente já tem uma grande escola médica com grandes residentes e isso vem mudando o padrão da medicina da saúde em Macaé. A gente está investindo agora nas startups, startup inovação, tecnologia, são aplicativos, a informática. É um mundo novo que a cidade vem investindo para que as pessoas possam ficar em Macaé e replicar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em economia e desenvolvimento. Então tenho certeza que Macaé vai se tornar de fato, aproveitar todo o petróleo, toda essa energia se transformar de fato na cidade do conhecimento. Tudo isso ainda é muito recente, se a gente analisar do ponto de vista histórico, isso tudo é muito novo para a cidade, tudo muito novo para o estado. Mas eu tenho certeza que Macaé é a grande mola propulsora hoje do estado. Há pouco tempo saiu uma, uma pesquisa de um, de um grande centro de investimento completamente independente que bota Macaé como uma terceira cidade para se investir no estado, ficando entre Rio, Niterói e Macaé. Então acho que Macaé é de fato a cidade que vai abrir as portas para o Rio de Janeiro para um novo momento de mais investimento e acima de tudo um momento também do conhecimento do ensino básico e agora a Bolsa Escola, lembra da Bolsa Escola, que ia prestigiar os melhores alunos da rede pública? Isso começa a existir agora, nesse bimestre agora os alunos, 100 melhores alunos de Macaé vão ganhar aproximadamente 600 reais para serem bons alunos se dedicarem só ao estudo. Então é um conjunto de coisas que o Macaé vem, vem tentando implementar para que as pessoas possam viver bem. É isso que a gente quer e tem a expectativa que consiga.